Seja bem-vindo! Obrigado! <risos> cara, que cara. Cara, eu, acho, eu nunca terminei uma casa assim, cara! O que, que você achou, olhando assim? Ah, Thiago! Já... Falar uma coisa para vocês. Vocês merecem, cara! E. Deus abençoe! Amém. Vocês aí, né, cara! Espero que façam umas coisas melhor, né? Com certeza! Saímos mais. daquele apartamento pequenininho que você já foi lá várias vezes, né? Galera! Hoje nós vamos apresentar, mostrar a nossa casa nova do nosso amigo Henrique. E aí, só de você olhar aqui na frente aqui. Cara... Gostou? Parabéns, cara. Agora isso, gente... isso aqui é fruto do trabalho de vocês, né? Sim. Hum. Agora você tem que ver, cara. Tem até a piscina aqui, mano. Ah, vamos conhecer? É aí. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e acompanhe a reação do nosso amigo vendo a nossa casa nova. E aí, Henrique? O que você tá achando? Legal, né, cara? Aqui, cara, era é um matagal enorme, né, Thaís? Aham. Uhum. Você viu o vídeo, né? Você falou que você tinha visto o vídeo, né? Mas e... aqui, pessoalmente, é diferente, não né, ah, é? Ah, é, né, cara? A pessoa tá vendo o vídeo às vezes tem a noção, né, como é. Que tamanho, você fala assim? É. Parece ser maior, pessoalmente? O espaço, né, cara? É perto do apartamento, né? Ah, é né? uma coisinha pequena meu Bem que nem campo, né? Você joga dentro tanta de coisinha que com os ratos e seu pão sem ficar perdido, né? É verdade. Mas isso daqui é para todos nós, aproveitar. É a gente trabalha muito, então a gente Só tem que ter também para aproveitar. Aí tem algumas coisinhas para mexer que vem aqui na parte do dia, esse encanador veio e mexeu, né? Aí tem que esperar uns dias pra ver se não vai vazar ainda quando nós vamos Tem bastante é. coisinha ainda para fazer que ainda não deu tempo. É. Mas aí vai com o tempo, né? Vai agitando. Sim. Vai falar Sim. o que você tá achando aí, hein, cara. Ah, caralho. Tem que fazer uma festona, é, né? Tem. Tem que fazer pra inaugurar, né, cara? É, ué. Aqui, ó. Olha pro cima, mano. Ó, ah. oh, depois eu vou querer chamar um pai. aí, É Claro. Lógico, olha aí. Coloca <risos> ah. aqui, né, mano? Só pra dar um curtir. Cara, olha essa cena aqui, ó. O tamanho da casa você ver aí. É grande, né, velho? Cara, eu acho que um pouquinho de ruim na casa dela. Olha, eu tava só olhando. É grande, cara. É grande. Já essa piscina aqui? Ah, não, vai ter que entrar nela. Vai entrar, Henrique? Vamos ver aí. Hoje a gente preparou tudo pra fazer um churrasquinho ó, aqui, ó. Olha, uma colocado pra todos os hoje. hoje. aí. na piscina. É Olha ah lá, o carvãozinho já tá ali, o Cauêzinho acabou de acordar. Aqui é a parte da esquerda, Aqui é uma mesa que nós compramos aqui. Faz pouco tempo que nós comprou, Henrique. Agora a gente vai jogar aí, ó. Você sabe jogar? Rapaz, vai jogar aí. Mas pode boteiro é rapaz, o dono da casa nossa, nós não chama, né? É, é. Ó, o Thiago já colocou a televisão, já tá até passando ali, ó. Thiago Furacão. Sim, é isso aí, galera. O vídeo que saiu ontem, Thiago Furacão. Mostra ali pra ele, Thiago. Ó, Começa dali. Ó, aqui é o banheiro. Aqui o banheiro. Banheirinho aqui da, da parte da piscina. Ah, uhum. Ali é a lavanderia. olha então, é tudo bagunça. Onde a Thaís vai trabalhar? Eu não posso mostrar muito, Thiago, porque a gente não fez o tour ainda. estou é. mostrando só a reação aí do Henrique. Ah, aqui, é, aqui é onde vai acontecer o principal. Aí é importante, Thaís. É, é importante, né? <risos> Ali é uma parte da, é, uma dispensa, água, uma dispensa ali. ali, onde vai guardar as coisas das piscinas, as coisas. Cara, aqui, ah, aqui, a toda tá bagunceira aí. Tá fechada, filho. E dá pro cara, de tomar umas câmeras e ele tá dormindo por aqui mesmo. Cara, não né? uhum. de câmera, já, vai vir por aqui, perto da piscina ali, né, colocar uma boia e dormir na piscina mesmo. Agora a gente vai entrar na casa, hein. Aqui Oi. agora já, já começa, e... Ó, oh, entra aí. Seja bem-vindo. Não, pra você tirar, não. não, você não, não filho. Filho. Aqui a, a. Por enquanto cozinha. é onde o Thiago tá trabalhando hein? É, aí, porque né? tem um quarto lá que eu tô fazendo um, um estúdio para mim ainda, mas ainda tá, vai demorar por... um pouquinho para poder. Tá só a mesa e, é, e a cadeira. Eu acho que só a cozinha era do um apartamento, lá. É... é, né, cara? O apartamento era pequeno demais, né, velho? Rapaz, parte... aqui. Bacana, né, cara? Hum. Aqui é onde só dá os quartos. Essa daqui é uma, é uma porta uma, da entrada ali também. Dá onde Pode está o buraco grande. do gesso uhum. ali, sabe? Aqui é um banheiro, ó. A Legal, Legal. Né? E a sala ainda, que tem que arrumar as coisas ainda, né, Thaís? Aham. Uhum. Aqui é a porta principal, né? O uhum. que, que você tá achando já? ah cara. Olha, uhum. cara demais, né? Legal. Top, né? Ah, uma Ainda Aí vai umas coisas pra nós fazer, na isso? Aham. Uhum. Pra poder fazer um tour? Faz uma coisa, vocês só não se livraram dos de, degraus, de, de né? É, lá é, é, na, é, na parte da gente tinha bastante. Tinha bastante degrau, de um né, de de pro de apartamento. De grau, é é. né? Vamos lá? Agora. Mas eu acho que só a parte de cima ou a parte de baixo já dá o tamanho do apartamento. Ah, já. O Henrique já foi lá, o Henrique jantar bastante vezes e lá é pequeno, né? Ah, lá é pequenininho, Ela vai quase trombando no outro. É. Aqui, aqui tem senão vai filmar, porque só vai pronto. E na verdade eu não vou filmar nem os quartos, eu só vou tá, filmar tá. aqui, ó. Vocês. Ah, é só aqui é o, o quarto do Caueira. <risos> tá não vai entrar aí. Ó, os guarda-roupa já tudo, Já tá tendo um spoiler aqui, gente, ó. Esse ó, aqui, isso aqui a... foi escrito que mandou pra gente, a ó. Da... Então se você quiser mandar tá alguma assim, coisa pra gente. Pra gente colocar aqui na casa nova, de decoração. A caixa postal tá aí na descrição. Aqui dá pra você, quando tiver mais calma aí, brigar até nem se esconder, cara. É. Olha aí, ó. Vem aqui pra tá você ver. Ai, ai, ai, suspense. É onde vai ser o estúdio do Thiago, gente. O que você achou? Como tá ficando? Caraca, Thiago, vem é cá, cara. Que personagem, cara. <risos> Ficando tão aberto. Falar uma coisa para vocês. Eu acho que vocês vão ganhar Deixe mais aqui, um morador dessa casa. <risos> é o é do vai morador. É muito grande, né? É. Aqui é o outro banheiro? Banheiro não acaba mais. Tá. Arrumando ainda também? Fecha aí, filho. E ali é o nosso quarto. Você deve ter uma visão boa. Tem uma visão boa, né, cara? Posso entrar? Não posso entrar. Tem que Lá ficar é o, assim, o ó. O closet. Sai com ele. É closet. Um sonho de consumo. Um closet. Ah, tá. Hum. O pessoal deve estar tá doido aqui que eu estou filmando e não estou mostrando nada. Ah, eu acho que. Um dia, um dia. Eu também vou fazer uma casa desse jeito aqui, se só, Deus aí, quiser, se Deus quiser enquanto isso você vai aproveitando a nossa aqui a piscina, o churrasco, a mesma aqui você pode vir quando você quiser, filho tá certo, no final de semana faz parte da, da família. família, beleza cheio de galo, cara, caralho demais gostou? É, cheio de ser doido, cara mas é, Deus sabe o que faz, né, cara se vocês merecem e agora, filho é só aproveitar o churrascão lá e se quiser entrar na piscina, é. pode entrar. A gente E vai sendo a churrasqueira? Ah, não vai ter piscina. Que... Isso não é <risos> problema, não. Esse ah, daí é o de menos, né? Esse é o é. de menos. É Gostou, Henrique? O que você tá assim, achou do apartamento para uma. Aqui nós está chamando de ah. mansão furacão. O que você acha? Achei é bacana, dá para botar lá na frente lá na né? entrada lá no portão mano. É isso. Bacana. E cara. você acredita que o inscrito já achou a casa aqui pelos vídeos? Acha, tá aí, não tem como não. Já cara. vieram aqui para pedir para tirar foto com o Thiago, né, Thiago? Hoje, hoje é né, negócio de internet, celular, cara, né? E a gente gosta desse carinho. Gente, mas é, bom, é da hora. Cara. Eu tava falando, Thiago, pra quem quiser mandar um presentinho pra gente colocar de decoração aqui, ó, porque essa plaquinha e essa plaquinha aqui foi escrito inscrito que mandou, um, né? Manda o lá pra baixo lá? Ah, mas, é, mas é bacana, né? É, o, alguns inscritos já mandou algumas uma, lembrancinhas, dos presentes. E pra Isso, isso só mostra quando mandou, depois mostra, a né, cara? Uhum. E mandou um carrinho pra mim. Mandou é, é, um carrinho pro Cauê também. Aí tem um óleo é, é, um nome. de falar aqui, tem. E é isso aí, cara. É, cara. É. Bora acender a churrasqueira agora. Ah, e tá entrar né? nessa piscina. O tempo não tá daqueles melhores, mas dá pra gente ah, tá pular não Mas nós não né? Eu já dei uma limpada nela hoje aqui. Esse, eu... esse dia aí, cara, tá fazendo calor. Tá, tá. Hoje mesmo tá calor, O tempo tá assim, mas tá calor pra caramba, né, cara? Tá abafado. Tá. Pelo Perigoso chegar ah, mais tarde. Olha lá, tá começando mais outro vídeo do Thiago Precão, ó. Só aí você. Ah, cê... agora dá. Ah, Olha lá, ó. Tão os três lá, Vocês aí um tá aí. jogo aí da Copa do Mundo agora. Uma televisão ali da parede, É, né? aí ficava da hora assistir o jogo da Copa aqui. Ah, é, Mas é isso aí, galera. Gostou da né, casa? Ó, você tá com. Não precisa nem chamar, você pode vir quando você quiser, viu? Tá certo, né? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esqueça de deixar muito like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!